Olá! Estamos ao vivo aqui em mais este encontro e hoje eu tenho a satisfação de estar aqui com a professora e especialista Marina Poloto, que vai dar muitas dicas sobre hábitos saudáveis, qualidade de vida, emagrecimento. Ela é empreendedora na área da saúde. Deixa eu chamar minha convidada. Olá, Marina! Ah, é. Prazer estar aqui com você. Prazer é meu, muito obrigada pelo seu tempo, sei que a nossa vida aí tem uma agenda cheia aí de compromissos e obrigada por você ter aceito aí estar neste encontro com a gente. Obrigada a você. Deixa eu apresentar aqui a Marina, deixa eu pegar o currículo dela, Marina Polotto, ela é graduada e licenciada em Educação Física pela Universidade de São Paulo, pós-graduada em Método Pilates, treinadora física e pessoal, especialista em qualidade de vida e emagrecimento, escritora e criadora das sete fases do emagrecimento e do programa os sete hábitos do emagrecimento olha que bacana né o currículo da Marina e eu a convidei porque porque a Adriana Trevisan que é a nossa colega em comum é prima da Marina ela é minha aluna também agora da quinta turma inclusive foi o lançamento do curso dela ontem que foi maravilhoso. Parabéns, Adriana. O Instagram dela, Adriana Trevisan, underline Adriana Trevisan. Vá lá porque tem as inscrições estão abertas ainda aí para o curso dela. E ela fez este treinamento com a gente aí, desafio 15 dias como produzir seu curso online. E foi ela que nos apresentou, né, Marina? Sim, foi. Se você atravessa. Eu acho bacana no digital é isso, né? Essas conexões que a gente faz, porque é, faz com que a gente amplie cada vez mais aí as nossas conexões, amizades, enfim. Uhum. Então vamos lá, Marina. Eu quero saber tudo. Uhum. Eu sei que você aí é, empreende na área da saúde, que você tem seu Instagram, que trabalha a questão de qualidade de vida, emagrecimento, bem-estar. Então, eu queria saber um pouquinho como tudo começou, sua motivação, né? A proposta de você Sim. empreender aí no digital. Por favor. Sim. Sim. Então, é, vamos começar do começo, né? Para contextualizar a minha história. Eu sempre trabalhei em academia, como treinadora pessoal, focando em qualidade de vida, né? Não em treinamento físico, não em alta performance, não com atletas com pessoas normais, que querem melhorar a saúde, a qualidade de vida, e eu e como sempre tive uma questão pessoal também em relação ao emagrecimento, eu procurei manter o meu peso, quando eu era criança eu fiquei um pouco acima do peso, bastante, digamos, então eu sempre lutei contra essa questão do meu peso também. Então, a educação física, eu parti mais para essa área do, da qualidade de vida e da questão do emagrecimento, né? de como manter um peso saudável, e então eu... Na academia, eu ficava mais direcionada para os clientes que buscavam o emagrecimento e a qualidade de vida, não performance. Então, eu trabalhava como personal, trabalhava na sala de musculação da academia com um trabalho mais individualizado, não em aulas coletivas, né? E assim eu fui. Então, mas eu tinha uma grande uma questão, eu ficava uma hora ali com o cliente, né? no máximo três vezes por semana ou todo dia quando era aluno da academia mas o que o aluno fazia as outras 23 horas do dia os sete dias por semana era o que mais importava na verdade né? não aquela hora de treinamento em si que estava comigo é tudo um conjunto então essa questão começou a, a, a me pegar muito como eu poderia ajudar os meus clientes né? e, é, sem a minha presença física e naquela época, não tinha WhatsApp, mal tinha WhatsApp, não tinha, acho que era a época do, Or do Orkut, não tinha essa facilidade digital de se falar com clientes. Então, eu fazia o meu trabalho ali e depois a gente não tinha mais contato. Aí, com essa minha necessidade, eu eu fui buscar um, um programa de coaching, né? para fazer o coaching, que é para ajudar a pessoa a doar do ponto A para o ponto B, através de um método, porque me faltava um pouco essa parte de metodologia, do comportamento, que eu não tive na faculdade, né? A gente fica muito pegado à faculdade, à teoria, é, à prática do exercício, a fisiologia, mas não o restante, que me faltava. E aí eu fiz esse trabalho de coaching, esse curso de coaching. E comecei a atuar na área de coaching. Me deu muito resultado. Mas aí que aconteceu? Um pouco antes eu fazer o curso de coaching, eu tive minha filha. Sim. Então, eu reduzi o meu trabalho, né? Então, eu já reduzi minha carga horária e aí eu já comecei a trabalhar um pouco com o digital. Porque as sessões de coaching eu já fazia online. Sim. Então, isso foi uma coisa muito boa. Então, eu já conseguia ajudar os clientes através do coaching emagrecimento e saúde. E aí veio a pandemia, Aí, quando veio a pandemia, tudo, a academia fechou, a academia do prédio, é, tu... onde eu trabalhava fechou, e aí eu tive que me adaptar a esse mundo digital, que foi né, o desenrolar aí, né? se você quer, não sei se você quer que eu conto já tudo no final, Ana. eu faço uma pausa agora. Sim, é então, e o que me surpreendeu quando eu dei uma pesquisada no seu perfil, sua presença digital, foi que você... Tem site, você tem o Instagram, no Instagram você tem lá o Linktree, você tem um curso na Hotmart né? Além disso, eu baixei o teu e-book, né? Então, para uhum. você fazer captura de leads, você faz por meio do e-book, ou seja, toda a fórmula de lançamento que a gente ensina, né? Que a gente trabalha as estratégias digitais, você tem. Eu até te perguntei, né? Você tem um lançador? Você tem alguém que te ajuda? E aí você disse que você faz tudo sozinha. Então, eu gostaria que você falasse um pouco é, dessa sua iniciativa, né? Com esses produtos que você tem, mentoria, consultoria, né? Uhum. E, e faz com que cada vez mais você tenha a presença digital e visibilidade para a sua marca. Tem uhum. até logo, né? Eu vi que você tem uma logomarca. Então, fala um pouquinho nesse uhum. contexto, por favor. Tá. Então, aí, depois que veio a pandemia, né? Eu tinha o meu Instagram fechado. Ele era só fechado para os amigos. E aí, eu abri meu Instagram. Aí, eu, eu assisti até as lives de exercício, mas não, nunca foi a minha proposta fazer live de exercício, porque eu sempre tive também a, o cuidado da individualidade de cada pessoa. Como eu não dava aula coletiva para muita gente, é, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente vê mais benefícios em aulas coletivas de atividade física, porque todo mundo é diferente, você tem a posição correta do aluno, você, você faz uma live aqui, eu não sei quem está executando o exercício do outro lado, então tem várias questões que eu não quis passar para esse lado. E aí eu fui... Procurando conteúdos gratuitos, assim, que nem o seu, de marketing digital, para saber o que eu fazia. Aí eu tive a ideia de, ao invés de partir para aulas práticas, físicas, que era o que todos os personagens estavam fazendo, eu tive a ideia de escrever o e-book, As Sete Fases do Emagrecimento. Eu tive a ideia de, a minha experiência, a experiência dos meus clientes no processo. E aí eu dividi eles em fases, e aí eu pensei. Eu vou fazer o lançamento desse e-book gratuito porque eu não tenho quase ninguém no meu perfil, ninguém conhece meu trabalho, então seria uma porta de entrada para as pessoas me conhecerem e vou oferecer esse e-book e as pessoas vão começar a conhecer meu trabalho. Aí eu ia nos grupos do Facebook, isso deu muito certo, nos grupos do Facebook que tem milhares de emagrecimento. Hoje eu já não faço mais isso porque me falta tempo, mas isso seria uma uma boa, uma boa forma ainda de se fazer e falava do meu e-book, falava do meu Instagram, e as pessoas começaram a me seguir. Então, foi a isca né, que a gente no marketing digital chama, do conteúdo gratuito e capturei muito lead. E as pessoas começaram a me seguir, e como eu já tinha esse trabalho do coaching, essas sessões preparadas com as ferramentas do coaching, eu comecei a fazer a minha assessoria, que era um produto mais barato, e a minha mentoria, que era um produto mais caro para oferecer online para as pessoas, conseguir pegar todas as faixas de, de, de população, né? tanto a pessoa que não quer investir tanto, quanto a pessoa que já tem um poder aquisitivo maior. E aí, eu fui seguindo e também coloquei a minha consultoria, que é uma coisa unitária, né? que aí foi tudo por conta própria. E aí, eu pensei assim, bom, agora eu tenho que ter um produto com os conteúdos gratuitos que eu vi, ontem, tipo o seu e dos professores, eu pensei, agora eu tenho que ter uma esteira de já tenho o meu e-book e agora tenho que partir para o próximo produto, né? E como eu trabalho com comportamento e com hábitos, e a pandemia assim, trouxe muito para nossa realidade o quanto que a gente vivia no piloto automático, né? O piloto automático da, vida, da alimentação, do sedentarismo, e ele trouxe, para mim principalmente, dos meus clientes, trouxe muito essa percepção de como a gente vivia no piloto automático porque a gente teve que parar, né? E se concentrar. E aí eu falei, nada mais justo do que falar sobre hábitos nesse, nesse curso, né? E aí eu criei os sete hábitos do emagrecimento. Foi bacana. aí o meu produto. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho desse produto, que eu tô bem curiosa. Então, olha, a Marina, ela falou alguns termos, né? Jargões que a gente usa no digital. Lide que são os potenciais clientes, né? Então, para que ela pudesse apresentar depois o produto dela, ela faz a captação né, de leads por meio do e-book, que a pessoa tem que se inscrever. E o que eu achei bem bacana, porque somente e-mail, e que mais? Você coloca o nome, né? Nome e e-mail, e eu já baixei o e-book. Então, é legal isso. Porque quando você começa com muitas fases, a pessoa desiste. Então, e-book você fez pelo Canva, naturalmente, né? Isso. Tá. O Canva, que é a plataforma que eu também uso aqui para os posts, para as lives, para e-book também, apresentações online. Gente, é maravilhoso, porque é de uma forma bem fácil, tem os templates prontos e você vai lá e, e personaliza, né? Uhum. E ela falou, e a gente falou também de uma estratégia de orgânico. Por quê? Porque ela não fez tráfego pago. Inclusive, acho que você vai começar, né? Você está fazendo tudo de forma orgânica, por enquanto, né? Natural. Natural eu já comecei a fazer o tráfego patrocinado. Tá, mas foi, é, é recente isso, Sim. né? É recente. Na época, do, quando eu fiz um e-book, era tudo no Facebook, é, à mão mesmo. Aí depois... Então, eu... é, olha que dica valiosa que ela deu, né? Ela entrou nos grupos de Facebook e ela divulgou o trabalho dela, nos grupos de WhatsApp, enfim. Então, é assim que a gente começa, de forma orgânica, para que a gente consiga ter presença digital. Então, eu adorei a sua estratégia. E deixa eu até compartilhar seu Instagram aqui. Deixa eu compartilhar aqui. É... Porque, olha que bacana, né? Aqui a gente faz isso, que também é muito importante. É uma ferramenta chamada Linktree, que você personaliza aqui todas as suas atividades. Eu também tenho no meu, mas eu tirei agora porque eu queria dar foco na, na mentoria, que é o meu produto agora, novo, né? E aí eu deixei só a mentoria, mas eu também tenho, assim, é, por etapas. Deixa eu colocar aqui o produto da Hotmart, pode ser? Daí você fala pode. um pouquinho. Hã? Por favor, Marina. Então, aí quando eu tiver desse produto, eu falei, bom, vai ser o meu, o meu primeiro produto, e aí eu sentei e comecei a escrever, né? Primeiro eu escrevi, porque até então eu estava na dúvida, porque como é só eu, eu tenho muitas eu tenho muitas atribuições é, além, é, eu falei como que eu vou fazer? Eu vou fazer em vídeo, eu pensei em fazer também um outro e-book, talvez um outro e-book, essa vez eu seria pago, né? Como se fosse em formato de livro, porque eu me inspirei também em vários livros, e um dos dos nomes que eu me inspirei foi aquele do o livro Sete, Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, né? Então, assim, eu comecei a pensar de que forma que eu faria isso que eu conseguiria fazer isso sozinha, né? E aí, eu escrevi. Depois que eu estava com o produto pronto, eu consultei algum, alguns conteúdos gratuitos, consultei algumas pessoas e, ainda, e chegamos à conclusão que seria mais interessante eu ter um produto diferente, né? Porque meu e-book já era e-book. E, e aí, eu resolvi fazer um vídeo. E aí, eu gravei tudo no meu celular, aqui na minha casa, eu eu gravei e regravei, assim, inúmeras vezes, porque eu não estava acostumada a dar aula, assim, virtualmente, né? A minha aula sempre era uhum. presencial. E aí, eu regravei, gravei e deixei o... E eu sempre prezei muito pela qualidade, né? Pela, pela qualidade do conteúdo e pela estética né? do, do produto, porque eu não queria fazer uma coisa mais ou menos. Então, eu demorei um tempo considerável para deixar ele pronto. E durante esse, esse caminho... Como eu tenho o meu aberto e eu tenho a visi... tinha a visibilidade do orgânico, muitas pessoas me procuraram para ser lançadores, né? Sim. Podia... E, assim, e, e eu sempre ficava assim, aí até então eu encontrei um rapaz que, é, que eu conheci ele pela internet e ele te... começou a me ajudar nesse processo. A gente começou, a gente fez uma parceria, mas no meio da parceria, no meio do, da, do famoso lançamento, né, que seria o meu lançamento, Sim. ele teve um problema familiar e ele teve que, que cair fora. E aí eu falei, é. tô, agora já estou com tudo para mim, porque ele me ajudou a dar o, né, colocar data, né, prazos, porque quando a gente é autônomo, assim, a gente tem um certo uma certa dificuldade em fazer é. o nosso próprio planejamento, né? Porque eu sou a minha própria chefe, né? Então, isso tem o um lado bom e tem o um lado ruim. Então, tudo é. bem. Aí, ele teve que sair, tudo foi tudo bem e eu continuei. Então, eu continuei aos meus modos. <risos> Sozinha é. de novo. E aí, eu lancei a primeira turma no começo do ano, consegui validar meu produto. Eu tive bastante alunas inscritas e satisfeitas. E aí, eu fechei o carrinho, né? Porque era o molde do lançamento. Sim. E depois que eu fechei o carrinho, eu fiquei com o meu produto fechado, só trabalhando nele com, com as minhas alunas. E agora eu reabri esse produto. Que bacana. Então, foi, foi assim a história dele, mas assim, e agora que eu comecei a investir em pago, a investir em patrocínio, porque eu ainda sou pequena na internet, né? Então, eu acredito que isso só vem a somar, né? Que é um investimento para mim. Então, é, sobre o curso, foi, foi assim. Não sei Legal. Se é... É. Não, é isso aí. Deixa eu colocar aqui também o seu site, porque você disse que teve uma pessoa que fez o site para você isso, e você isso. agora que personaliza tudo, né? É, agora, eu, como eu comecei a investir em tráfego, eu, eu também fiz uma parceria agora com o gestor de tráfego, que é uma outra pessoa. Tá. E, porque eu não consigo cuidar de tudo, porque a minha ideia inicial era eu fazer tudo, mas não dá. Sim, é. Tá. Porque a gente tem a pessoal, eu ainda estou dando aula, que depois a gente vai chegar nessa parte, né? Que eu ainda estou no meu trabalho presencial, mas. E agora eu tenho um gestor de tráfego que está trabalhando comigo, que está me ajudando, e, uma, e essa outra pessoa, uma terceira pessoa, fez o meu o site para mim. E aí, foi, eu contratei ele, ele fez meu site isso lá no comecinho. Que olha que bacana que tá, né? Um site é, com visual bom, design, né? Que tem. As principais informações da consultoria dela aqui. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu ver se a consultoria. Uhum. E você tem a mentoria e assessoria, né? A mentoria aqui, que é onde você trabalha dois meses com a pessoa, é isso, né? Exatamente. E a assessoria... Você quer falar comigo como que funciona a mentoria? Sim, a mentoria é um acompanhamento de dois meses, aí a gente, eu tenho as ferramentas pré-estabelecidas, né, que eu vou trabalhar em cada sessão, mas conforme eu converso com a pessoa e vejo a necessidade dela, eu adapto as ferramentas e acompanho ela. Tem gente que gosta de ter a mentoria com atividade física, porque aí eu também tenho essa possibilidade, isso que é a grande vantagem, deu de dar aula online fazendo exercícios, que eu também comecei a fazer isso, mas é de maneira individual, ou é só as sessões mesmo é, teóricas, né? Que são faladas, passadas as ferramentas do coaching. E a assessoria é, não é tão complexa quanto a minha mas ela é mais acessível e duramente. E a consultoria, que é o, o, o que eu mais trabalho hoje, digamos, que mais tem procura, é quando a pessoa quer resolver uma pessoa pontual, né? Porque tem muita gente que já tem um treino, já vai, já tem um professor, já tem um milhão de, de dias na gaveta, mas ela precisa, tipo, arrumar o plano dela, né? A vida dela, e aí na consultoria, isso, isso serve muito na, na, na consultoria, que também pode vir acompanhada de um plano de exercícios ou não. Uhum. E você acha que você tendo a presença digital, né? Fazendo todo esse movimento, é, você teve mais demanda para esses produtos seus, conta um pouquinho sobre Sim, isso. Mas eu me surpreendi um pouco porque no começo eu achei que as pessoas queriam muito um produto já gravado, né? Sim. Que, o que nem o que eu fiz, os sete hábitos. Elas querem, mas o que a demanda maior foi da consultoria, foi do, foi do ao vivo. Coisa que eu achei que não fosse, simples. porque hum. como eu na área de emagrecimento tem muita gente é, eu tenho muito cuidado também nessa questão da ética, da, da descrição. Tem gente que tem vergonha, né? Porque a gente trata de, de assuntos muito delicados, que a uhum. gente tem, tem, tem que ter um cuidado extra. Então, às vezes, eu achei que as pessoas fossem ter vergonha, né? De falar assim comigo. Mas uhum. acho que aconteceu uma identificação muito boa uhum. e teve muito mais procura do que eu imaginava. Inclusive, eu tive muito. Eu me procura por aula física presencial, que eu tive até que fechar a agenda, né? Agora eu tenho uma linha de feras. Eu não pego mais clientes de fora que, que eu não conheço. Eu só, eu só fico com a minha agenda que já tem dos clientes presenciais. Porque eu não consigo mais ter tempo para fazer todas essas coisas. Então, assim, para mim foi assim, se eu não tivesse entrado para o digital por causa pandemia, assim, eu não sei como estaria o meu trabalho hoje, eu não me enxergo agora sem o digital. Sim, porque você é professora, assim como eu, assim como a nossa audiência aqui, a maioria, então a gente tá se reinventando, né Marina? A gente tá é, tentando de diversas formas. Exatamente. E o que eu achei bacana que a Marina falou, é, em marketing, a gente sempre fala isso em sala de aula, a gente, é, a gente adapta o produto, o serviço, conforme a necessidade do nosso público-alvo. E ela fez exatamente isso, né ela não sabia que a assessoria personalizada, one o one-to-one, né, um-a-um, que daria mais certo do que o curso gravado. E ela tentou, ela colocou no mercado e está aí né o resultado, ela está cada vez mais caminhando com é, esse produto aí. Assim como a gente aqui, né? não sei se eu te contei, acho que não, porque eu também tenho o meu curso gravado, tenho uma aula de mentoria ao vivo, mas é, os professores eles têm tutoriais gravados e eles fazem os curso, o curso dele né? de forma é, ele de protagonista, eles vão pelo tutorial. E aí chegou uma professora e falou para mim, Ai, Renata, eu não tenho paciência, eu não quero entrar na plataforma, eu não sei fazer isso, eu quero que você faça 100% para mim. Aí ah, eu adaptei o produto para a necessidade dela, né? Uhum. Então ela grava na casa dela, eu gravo na minha que a gente entra junto, 100% com o meu acompanhamento, e ela tem um mini produto dela, um mini curso dela de duas horas, pronto, né? Uhum. Então, ou seja, foi uma necessidade também, e eu também nunca imaginei um a um, né? De forma. Eu, até, eu gosto muito desse contato personalizado, mas no digital a gente sempre fala de massa, né, Marina? De. Uhum. É, calar. E, e eu vi que não, que também trabalhando de forma individual, eu aumento meu ticket médio, naturalmente, como uhum. você, né? E você consegue ter um atendimento personalizado e a pessoa fica feliz e satisfeita, né? Então, é. foi a mesma coisa que aconteceu comigo aí com a mentoria, que é esse produto também novo que eu, que eu lancei aí no mercado. Nossa, é. que... A gente vai Pode... tem... É... É, por exemplo, é que a gente tem que pensar sempre na amostra, né? Porque, por exemplo, a minha amostra ainda é pequena, né? Mas eu acredito que conforme eu for crescendo, que aí eu trabalho para isso, com certeza, o, o, agora que eu abro novo as inscrições, os sete hábitos de emagrecimento, é, e eu não fechei carrinho, e eu ainda não estou tô, não tô pensando em fechar carrinho, que vai ser meu produto perpétuo, que depois eu vou lançar outro, que vai ser no formato de lançamento, eu acho que aí sim eu vou ganhar escala, né? porque as pessoas vão conhecendo, confiando, por exemplo, eu tenho muita aluna que faz trabalho personalizado comigo, a consultoria, e depois compra o produto Isso. gravado. Isso. Né? É o que, é, é o que acontece é, comigo é, também. É. Então, primeiro, as pessoa, às vezes, vai, é, pega confiança, em também o trabalho de meus stories, né? Porque nos stories é muito legal porque a gente, é, tem, tem seguidoras minhas, assim, que a gente se conhece, que parece que a gente é amiga faz tempo. É. Então, é um vínculo muito legal, então isso já é um passo muito bom para você fazer essa venda de, de, desse seu produto gravado. Então isso. eu acho assim, que o caminho é por aí. Exatamente. E ela falou outro termo no digital que é perpétuo. O que, que é perpétuo? Que é o produto que não é lançamento, ou seja, vende todo dia. Lançamento a gente faz a cada dois, três meses, que é toda uma estratégia gigante de lançamento, e aí você fecha a turma como eu faço no meu outro produto, que eu estou na quinta turma. Você fecha a turma e depois de dois, três meses você abre. Agora, que nem a mentoria, é um produto que eu também tenho no perpétuo. E é isso que ela falou, porque as pessoas me conhecem na mentoria, faz o curso e depois elas querem aprender. Aí elas entram para o gravado, que é o perpétuo, né é onde você também tem um segundo produto na sua esteira aí, né? de, de portfólio. É exatamente isso. E você também atua como professora, não é isso? Você não vive é, 100% do digital. Conta um não. pouquinho para a gente. Eu ainda não consigo viver só do digital, mas é uma coisa que eu pretendo, porque agora que eu acostumei, ainda mais que a gente mora aqui em São Paulo, né e eu sempre tive a vida muito louca de tipo, ter que me deslocar muito, ter que ir de um lugar para o outro. Então, isso acabava muito com a minha energia. Como eu tenho uma filha, que eu agora eu preciso me dedicar, e tenho a minha casa, sim, eu pretendo um dia chegar lá. Mas, uhum. um dia eu dou aula presencial também. Então, eu dou treinos presenciais e dou consultoria, às vezes, presencial. Porque tem gente que mora aqui perto de mim, que às vezes gosta de vir aqui. Aí, eu tenho um escritório aqui, que eu atendo a pessoa, eu até vou a pessoa, dependendo aí eu tenho um acréscimo no valor, né? Eu tenho Sim, que tá. colocar na conta. Então, hoje em dia eu não vivo só do digital, não dá ainda, mas é uma coisa que eu acho, que eu acredito que é possível para quem se, se dedica. Por exemplo, o ano que vem, que eu, vou, que eu já tenho essa esteira de produtos, que eu vou conseguir é, me dedicar mais ao digital, eu acho que vai, que vai ser melhor ainda para mim, espero, né? Com certeza. E o que eu achei legal aí na sua fala, o que você... É, comentou que você começou aos poucos, né? E foi caminhando, porque não dá para a gente ter 100% do produto formatado, tudo certinho para você entrar no digital. Não é isso? A gente vai caminhando aos poucos, e vai aprendendo. É, isso é uma coisa bem interessante de se falar, porque assim, é, quando a gente trabalha com. Ainda mais no Instagram, é um negócio muito assim, né? A gente só vê quem tem muita gente, né? Quem tem muito seguidor ou quem viralizou e, de repente, cresceu muito da noite para o dia, e isso não aconteceu comigo. Porque você vê, o meu conteúdo orgânico, eu trabalho todo dia no meu Instagram, sem descansar fim de semana, eu conto nos dedos os, os, os dias que eu descansei do Instagram, na questão do trabalho, e eu não tive um crescimento rápido. Eu acho que a gente tem que colocar o pé no chão e ver que a gente é, está na média nesse sentido, né que é difícil, porque muita gente que começou junto comigo hoje em dia já desistiu, porque as pessoas esperam um crescimento gigantesco, uma coisa muito rápida, mas é que nem a vida, né? O Instagram é o nosso reflexo da vida. A gente, eu não fiz a faculdade e eu me formei e, e enchi minha agenda, né? Então, por que, que eu ia começar com o Instagram, fazer seis meses de post e já ter, me, e já ter muito seguidor? Então, assim, foi um trabalho, está sendo ainda, é importante falar isso, um trabalho de formiguinha, sabe? Porque você tem que ir aos poucos e ir fazendo as coisas. E a gente tem a outra vida em paralelo, né? O trabalho social, uhum. que é o que você estava falando. Então, eu fui em etapas e eu também não esperei ficar assim maravilhosamente bem, né? Porque o primeiro stories que eu gravei, se você olhar, eu tenho até vergonha. Porque eu era o tipo que fugia de câmera, né? Alguém ia tirar foto, eu não gostava. Se alguém tivesse filmando, eu não falava. As minhas amigas até brincavam. A Marina escrever, porque quando lá lançou o áudio no WhatsApp, eu não era que gravava áudio. Eu sempre preferia escrever, que eu, tipo, eu sempre fui mais na minha. E Sim. agora eu mudei totalmente, mas assim, eu mudei aos poucos, né? Que é isso que você falou, que é isso que é importante a gente ver. Não esperar a perfeição, mas também não se acomodar e falar eu não vou fazer Exatamente, exatamente, porque, e outra, aqui no digital, muda toda hora, né, as plataformas o tempo todo, muda uma coisa, muda outra, e tem você está em constante movimento, em processo né? de aprendizado, não dá para deixar tudo 100%, e legal a sua fala, e para finalizar, eu gostaria que são sete hábitos né, do emagrecimento, Isso. se você conseguir falar uns dois, três aí, nos nossos minutos <risos> finais, eu te agradeço. Fala aqui para poder falar para você, porque, ó, é que assim, eu dividi o meu curso, como você viu aí, compartilhou a tela. Eu vou Não colar. entendi o que você pediu, porque o, o áudio falhou. Você quer que eu compartilhe? É, porque, assim, como que é? Antes de eu falar dos sete hábitos, é importante eu falar isso para as pessoas, porque, assim, não adianta a gente jogar os hábitos, né? Porque, assim, às vezes até parece muito óbvio que nesse livro, os sete hábitos das pessoas altamente eficazes, né? Você vai lá olhar os sete hábitos, mas, assim, como você vai adquirir esse hábito? E como que funciona? a sua mentalidade, o seu processo cognitivo de aprendizagem, de recompensa, de gatilho. Então, eu fiz todo um passo a passo para a pessoa conseguir, de fato, mudar. Por exemplo, um dos hábitos que as pessoas que conseguem emagrecer e, e manter, que você me perguntou, é saber diferenciar, por exemplo, a fome da vontade de comer. As pessoas que se mantêm no peso sempre, que são magras e que não tem problema de ficar efeito sanfona, elas sabem diferenciar a fome da vontade de comer, por exemplo. Mas tá, eu falo isso para você, mas como você vai por isso em prática? Se você não conhece as ferramentas, o, o, o se você não tem o conhecimento da sua fisiologia e, da, e o seu, do seu sistema neural mesmo, né? A recompensa do gatilho. Então, como que eu dividi o curso? Eu dividi no, no módulo primeiro sobre emagrecimento, porque por mais informações que a gente tenha na internet, no virtual, a gente não, eu vejo, a gente não sabe realmente o que é emagrecer. Né? Então, eu tenho um módulo que é só sobre emagrecimento, se dieta que realmente funciona, se exercício funciona, por que, que a gente está, que todo mundo está acima do peso, certo? Para a pessoa contextualizar. Depois eu escrevo sobre hábitos. Que aí eu entro no módulo aí que você está sobre hábitos, né? Porque o quanto que a gente vive no piloto automático, o quanto que a gente forma de hábito, por que que a gente forma, quais são hábitos bons, os ruins, e como transformar isso. Aí eu entro nos sete hábitos, que aí eu selecionei pela minha experiência própria e pelo meu conteúdo fisiológico e de faculdade mesmo, técnico, quais são esses sete hábitos. E eu explico um por um e... Todo hábito tem uma ferramenta prática. E não é exercício físico, é assim, atividade, é diário, é lista de recompensa. São trabalhos, assim, mentais, de estudo mesmo. Uhum. E aí eu falo um pouco sobre disciplina, né? E aí eu, eu encerro o curso. Então, ficou uma separação muito legal, assim, todo Sim, mundo que ficou fez, ótimo. Tô, totalmente aprovado, todo mundo que fez ficou muito satisfeito. E agora eu. Estou trabalhando no meu terceiro produto, que depois, né, Renata? A gente vai, quem sabe, sentar claro. para você me dar umas ideias. E, e ficou assim. Bom, Marina, estamos nos minutos finais. Me passa Sim. seus contatos, uma palavra final. Eu amei aí nosso bate-papo, aprendi um monte. E se você puder aí encerrar, então, com alguma palavra final e né, algum contato. É, eu acho legal a gente é, conscientizar as pessoas, né? Eu acho que é o primeiro passo para a mudança é a conscientização do que as pessoas fazem. Então, a gente não pode perder isso que, que muita gente adquiriu na pandemia, que é, que é olhar para si mesmo, né? Ter um tempo para parar e perceber o que a gente está fazendo e para a gente se, se conscientizar que tudo que a gente faz é hábito. Tem um hum. dado que é estatístico que é 80%, chega até 80% do seu dia todo, você faz no piloto automático. Agora, você imagina você fazendo coisas erradas ou que vão contra a sua saúde ou contra o, que, o seu objetivo, ficar fazendo 80% do tempo coisas no piloto automático que não vão te trazer ou que estão trazendo resultados ruins que você quer. Então, eu acho que essa... A conscientização da pessoa saber dessa questão do hábito é a principal dica. E saber entender sobre isso, eu até falei um dia no meu e teria que ser matéria de escola, sabe? As crianças já teriam que aprender isso, para a gente ter essa consciência de que, de que o seu cérebro gosta de formar hábitos, ele poupa energia, ele gosta de ganhar peso, ele gosta de ficar na preguiça, então você tem que fazer muitas estratégias para você ir contra essa coisa que é da nossa natureza, é outra coisa que o mercado bombardeia a gente, né? Que é alimento hiperpalatável, que é sedentarismo, que é, tipo, ficar como um robô, né? Tipo, sentado na televisão, consumindo, consumindo, consumindo, consome remédio, aí consome doce, aí compra o remédio para baixar a glicemia, que comeu do doce, e, entende? É, então, a gente tem que sair dessa folha, eu acho que essa é a principal... Essa é a principal abordagem do meu trabalho, tirar as pessoas dessa bolha e conseguir realmente, e conseguir de fato mudar, porque todo mundo sabe que precisa mudar, né mas como, a pessoa, como eu vou mudar? Então, eu acho que é, o primeiro ponto é a gente se conscientizar dessas, dessas questões. Perfeito. Perfeito, Marina. E é o que você falou, né você ter consciência do seu propósito de vida, é, das suas relações, né? De você mesmo, seu autoconhecimento. Então, eu gostei do seu trabalho, porque não é um trabalho apenas de uma, né, é uma assessoria para emagrecer. Não, você trabalha também em um contexto para que a pessoa possa ter uma vida melhor, para uma hum. qualidade de vida, bem-estar e nutrir boas relações. Exatamente, hum. porque tudo nutre a gente, né? Tanto, não é só a comida. Eu até Sim. costumo falar, a gente não é robô, né? não é 80% da dieta e 20% da dieta de, de, de, do exercício que você vai emagrecer. É o contexto da sua vida, né? o seu hábito, o seu comportamento, tudo isso interfere na nossa vida e, e também não é só sobre estética, né? O emagrecimento não é só sobre estética. Você já é comprovado que se você emagrecer 10% do seu peso corporal, 10%, por exemplo, vamos supor uma pessoa de 80 quilos, se ela emagrecer 8%, no máximo, ela tem, assim, melhoras, assim, absurdas na saúde. Então, exatamente. não é sobre ficar magra e ficar esteticamente num padrão de beleza, e sim sobre ser mais saudável e, e, e, uhum. e ter hábitos mais saudáveis, né? Mudar o estilo de vida. Exatamente, a gente está falando de saúde, acima de tudo. E empreender é. na área da saúde, exatamente. É. Marina, o seu site é... Marina é poloto.com.br, é isso? Isso mesmo, foi isso. E meu Instagram é Marina Poloto, e eu ainda não tenho o canal do YouTube, mas meu nome já está lá, em breve eu também tenho que começar a trabalhar, né, essa questão do, do marketing digital, de ter vários canais é. de, de divulgação, e é, por enquanto, é isso. E é Poloto com dois T's, tá, gente? Eu também procurei com um T só e eu não achei, então, dois T's, uhum. é isso, né? Depois ah, eu vou colocar nos comentários do vídeo aqui. Ah, o meu, sim. Meu, Tudo direitinho. Eu coloco, eu coloco aqui sua, suas redes sociais, enfim, né? Toda a, a sua presença digital. Marina, então, agradeço imensamente. Nossa, muito obrigada aí pelas dicas, né? Por tudo aí, pelo é, como você começou, isso é muito importante para quem está começando, assim como nós, né? Todos nós estamos começando uhum. e que dá certo, a gente vai indo, vai, né, vai alcançando aí cada vez mais aí a nossa presença. É, muito obrigada. Obrigado, adorei te conhecer e com certeza vou seguir você aí, suas dicas e seu trabalho. Com certeza, eu também. O seu. <risos> obrigada. E muito, e muito obrigada para você, a nossa audiência que esteve aqui com a gente, e até a próxima live.